Permanece, as regras ainda permanecem as mesmas. Negociação, precende de edital, precende de, de, de, de assembleia de trabalhadores, precende de reunião dos, do, do, dos, dos empregadores. Essa questão não se alterou, né? Alterou, alterou-se o conteúdo.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 trabalhistas, quanto fiscais, quanto etc. Então é sempre importante estarmos é, representados e juntos somos mais fortes.